Olá! Esse vídeo faz parte da série Electra Horse Analisada. Se tu perder os vídeos anteriores ou posteriores, clica aqui para acessar a playlist. Enfim, a gente encontra a Electra no último capítulo da história dela, pelo menos a história que a gente conhece da vida dela. A gente já acompanhou enquanto ela se deslumbrava em ser a rainha da escola. Enquanto ela aproveitava esse poder. Enquanto ela se casava e descobria que o casamento dela não era aquilo que ela imaginava que fosse. Enquanto ela se separava e era julgada pela sociedade. Enquanto ela pensava na dinâmica dos relacionamentos. Enquanto ela acordava para aquela vida que ela levava. Enquanto ela questionava o jogo do amor. Enquanto ela percebia que aquela vida que ela estava levando era uma vida de morta-viva. Enquanto ela pensava nos desejos e nos anseios dela enquanto adolescente. Enquanto ela percebia que era vazia como uma boneca e quando ela apontava todas as armas dela para a sociedade hipócrita. Em Fear and Loading, é a décima segunda música do álbum, a gente acompanha enquanto a Electra se prepara para recomeçar. Essa é uma música que tem um tema bem pesado, mas que transpira leveza por causa da maneira como a Marina canta a ela e por causa da melodia super calma que ela tem, que é quase como uma canção de Ninara. Fear and Loading fala sobre o futuro da Electra. E esse é um assunto um pouco nebuloso, porque ela não sabe o que ela vai fazer dali em diante. Ela só sabe que precisa aprender a conviver com ela mesma, sem os arquétipos. Numa espera mais real no mundo real. A Electra tem que aprender a conviver com os traumas dela e superar esses traumas. Ela precisa de uma ajuda psicológica de um ambiente mais saudável para ela conseguir começar do zero. Durante toda a letra a gente vê a Electra dizendo palavras e expressões de calmaria para ela mesma, tentando se preparar para esse momento que é o capítulo final da história dela. A Electra sabe que ela vai precisar sair de que ela vai precisar deixar o passado para trás, mas que ela vai ir para o futuro carregando um estigma. E esse estigma é uma das coisas que mais deixa ela com medo. Só que a vontade de viver que ela tem é muito maior do que o medo de viver. Então ela acaba se encorajando o tempo todo durante a letra e usando esse passado, usando o trauma dela, que é uma coisa bem inteligente, como incentivo, como ela diz no pré-refrão. And now the time is here. Baby, you don't have to live your life in fear. And the sky is clear. It's clear of fear. A questão dos arquétipos talvez tenha sido tipo um ciclo sem fim na vida dela. É onde o desejo foi o estopim disso tudo e a mágoa foi o combustível. Nos primeiros versos de Fear and Loading, a Electra diz que viveu sempre em amargura e que encheu seu coração de vazio. Apesar do sucesso dos arquétipos de levarem a Electra onde ela queria ir, onde ela achava que estava a felicidade, ela não era feliz. Daí ela escondia aquela mágoa, ela escondia a decepção dela, tudo junto com o eu verdadeiro dela. E o que eu acho que deixou ela mais magoada e mais frustrada não foi não conseguir chegar onde ela queria, mas sim chegar lá e perceber que lá não tinha nada. É uma espécie de ciclo vicioso porque quanto mais ela buscava essa felicidade e não encontrava e ficava magoado por não encontrar, mais os arquétipos trabalhavam para levar ela a ter essa felicidade, para ela não encontrar. Aí os arquétipos trabalhavam para ela não encontrar. O título dessa música é importante, não só porque dá o tom da letra, mas porque ele acaba dando uma visão do que, que era a realidade da Electra original, da persona original que estava escondida. Ela vivia num mundo de medo e ódio. ela não gostava de si própria. Ela não gostava da personalidade que ela tinha, ela não gostava da aparência que ela tinha. Porque ela sempre achou que isso não era o suficiente para levar ela onde ela queria ir. E aí o medo entra em cena nesse momento. Porque ela sempre viveu com aquele medo constante de que o eu verdadeiro dela, aquele que não era o suficiente, aparecesse e acabasse estragando com tudo tudo que ela tinha conseguido nessa vida. É importante também que a gente lembre que a Electra realmente tinha a vida perfeita aos olhos das outras pessoas, naquela ilusão do vale das bonecas. Para os outros ela tinha tudo, e ela fazia questão de mostrar para os outros que ela tinha tudo, embora aquilo tudo fosse mentira. Ela tinha um certo poder do lugar onde ela tava, né? E isso traz mais um medo para a existência dela. Eu acho que aqui nessa música a gente percebe que a Electra tinha muitos medos. E ela tem medo das pessoas usarem ela, das pessoas se aproximarem dela, não porque gostam dela, mas porque querem alguma coisa. A letra até fala dessa questão numa linha que diz: Not everyone is out to screw you over. Maybe and just maybe they just wanna get to you know you. E depois de todas essas péssimas experiências amorosas que ela teve, depois de toda a péssima estrutura familiar que ela teve, não é surpresa que ela tenha vivido com medo de se expor, né? E de ser ferrada se ela mostrasse quem ela realmente era. A Electra acabou criando uma barreira para as outras pessoas, né? Tanto por medo de ser descoberta, tanto por medo de ser usada pelas pessoas e tanto por medo de ter o coração quebrado de novo, que é uma constante desde o Gambete. Os arquétipos funcionaram como uma armadura para ela. E agora sem eles, que bloquearam a visão dela das pessoas durante tanto tempo, ela está percebendo que nem todo mundo quer ferrar com ela. Não são todas as pessoas que querem se aproximar para se aproveitar do que ela tem ou de quem ela é. O que vai acontecer com a Electra no futuro é uma superduma incógnita. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vai continuar é ela nunca vai parar de pensar nos arquétipos. Isso, inclusive, é bom para o processo de cura dela. Entender o que aconteceu é saudável para a terapia. E aí, no momento da letra, né, pensando sobre as personalidades que ela tinha, tudo que ela tinha mostrado ao mundo, os que os arquétipos tinham mostrado ao mundo, ela se pergunta, I wonder which one that the like best. Será que é aquela estudante implacável que tem todos os seus pés? Será que é a dona de casa que aparece ter o um casamento perfeito, que fica feliz com aquilo ali? Será que é aquela mulher que fica destruindo os lares dos outros e o próprio lar? Diferente de outros momentos do álbum, aqui a Electra não tá pensando nesses arquétipos por considerar esses arquétipos. Aqui ela só tá pensando sobre mesmo, ela tá avaliando o passado dela. Ela não quer mais aquela vida. Ela não quer procurar a perfeição agora. Ela não quer ter tudo, ela não quer habitar o vale das bonecas mais. Tem uma linha da música que sintetiza esse pensamento dela que é I'm done trying to have it all and ending up with no much at all. Sim, eu tô lendo porque essa frase é um pouco ruim de decorar. Ou seja, né, quem quer tudo fica com nada. E aqui ela traz de volta aquela coisa do teatro, da peça teatral, da vida encenada que ela trouxe lá em State of Dreaming. Em Fear and Loading, ela diz pela última vez que o momento dela chegou. E que as luzes desse teatro, dessa vida encenada, vão se apagar. Não vai ter mais holofotes nela. Mas ela sabe também que uma nova luz vai nascer aonde ela explodiu. Ela também nesse momento tem novos desejos. I want to be completely weightless. I want to touch the edge of greatness. Don't wanna be completely faithless. Ela não quer mais perder a esperança no meio do caminho, como ela já fez várias vezes durante o álbum. Ela, na verdade, é uma ascensão das cinzas de si própria. No final dessa faixa, tem uma adição de um som que é bastante interessante, que vem a ser uma canção em grego cantada pela avó da Marina. Eu demorei a descobrir que existia esse fragmento no final da música porque ela é muito baixinho. E sempre que chegava o fim de Fear and Loading, eu já botava algum a tocar de novo. Então eu demorei pra perceber isso, né? Só que percebendo na semana passada, quando eu tava terminando de escrever a análise de Fear and Loading, e eu notei que os comentários do vídeo no YouTube falavam da avó dela, falavam da Vó dela, você aqui no final da música, eu falei, pô, o que, que é isso? E eu fui escutar. Muito legal. A Marina disse que estava em casa, na casa da avó dela, né, em Atenas, e que a avó dela tava cantando essa música na cozinha, e ela gostou muito da música, então ela resolveu gravar e achou que se encaixaria bem no final dessa música de Friar and que é o final do álbum, que fecha a história da Electra Hort. E a letra dessa música, em grego, é uma canção tradicional da Grécia, né? Fala sobre uma menina, uma pessoa que deseja coisas. Ela deseja ir para um lugar exótico, fazer coisas exóticas nesse lugar, ela deseja ver danças mágicas, ela deseja ver fadas, ela deseja as coisas. E é um pouco curioso que a história da Electra Hort termine com um trecho de uma canção que fala sobre desejo, quando foram os desejos dela que levaram ela até aquele ponto. Ou esse trecho de canção, né, ele se sintetizaria todo o álbum, ou na verdade ele vem pra mostrar pra gente que Electra nunca vai parar de desejar nada, porque é impossível viver sem desejar alguma coisa. O problema é desejar certo, e isso todos nós temos que aprender. No final de todas as contas, então, Electra Hort, ela é uma menina com problemas de personalidade que veio de uma família nada estruturada e que depositou todas as esperanças que ela tinha num sonho, numa ilusão de vida perfeita que já nasceu falido. Ela criou esses personagens que controlaram todas as ações dela e que direcionaram a vida dela sem que ela tivesse muita opinião. No fundo, Electra só era uma menina que tinha um coração partido e que buscava o amor, buscava ser amada. Só que ela procurou o amor nos lugares errados e foi amada da maneira errada. E amou da maneira errada. Só que agora ela já aprendeu essa missão. E ela termina com loading confiante nela mesma. Confiante de que ela não precisa ter medo de ser quem ela é, de ser ela mesma. E a gente morre perguntando né? o que ela vai fazer agora? Qual é o futuro da Electra? Só que a Marina não disse isso pra gente. Eu acho que a Marina nunca vai nos dizer o que a Electra fez na vida dela. É isso vai ter que ficar a cargo da nossa imaginação.